Caríssimos amigos do BocNews, tudo jóia aí com vocês? Dia Mundial da Água. Aliás, todos os dias são dias da água. Então, economia racional sempre. Uso racional da água sempre. Mas puxa, Rodolfo, e eu me chamo Rodolfo Bonafim, diretor científico da ONG Amigos da Água, que foi fundada no dia 10 de dezembro de 1999, tem gente que está nos assistindo que nem era nascida naquela época. É uma das ONGs mais antigas, específicas de água. E mesmo numa região tão chuvosa, tão rica em água como o litoral paulista, a gente deve continuar fazendo o uso racional da água. Sim! Veja o caso do litoral norte, especialmente. Choveu tanto, mas tanto, que teve escassez de água potável. A água foi vendida a preços exorbitantes. E aqui a região do litoral é uma região favorável à tempestade. Tem uma tempestade forte, severa, rompe uma adutora e... Tá aí a falta de água. E o El Ninho? El Ninho tá chegando, gente. El Ninho é redução drástica de chuva. Aqui na nossa região vai chover menos, mas sempre chove bem. Porque aqui não existe uma estação seca. E a nossa água pode ser requisitada para outras regiões do Estado e, quiçá, do Brasil. Então, uso racional da água sempre. Aliás, você já fez a sua boa ação de água hoje? Aliás, todos os dias, porque todos os dias são dias da água. Agora, 22 de março, dia consagrado pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial da Água. Então fica aqui o alerta para todos, né? Porque água é vida. Nós fomos fundados no Dia Mundial dos Direitos Humanos, os Amigos da Água, justamente porque a vida é o primeiro direito humano e sem água não há vida. Então é isso, gente. Faça sua boa ação de água todos os dias. E um ótimo Dia da Água para todos nós.